Olá, todo mundo, toda vez Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós estamos de volta com o The Sims Mobile Mo... Vocês pediram e eu trouxe de volta, eu sei que demora pra eu gravar ele gente, É que tem muita coisa pra gravar Vamos lá, vamos voltar pro nosso The Sims Mo... Mobile, faz tanto tempo que a gente não entra aqui Vamos ver o que nós temos de novo hoje. Gente, não. Isso aqui ainda existe. Isso aqui vai ficar pra sempre. Não quero. Não quero. É, isso aqui vai ficar pra sempre, gente. Ah, acabou. Não, é sério. O que, que é isso? Isso aqui vai ficar pra sempre mesmo, eu não quero. A gente vai ver o que que nosso queridíssimo, querido filho, como que ele vai crescer, entendeu? Eu quero saber o que, que ele vai ser da vida, eu quero saber se ele vai crescer com benefícios por causa de tanto ensinamento que a gente tá dando pra ele. Vamos ver, a gente tem tipo 14 missões pra fazer, né? Ah, e lembrei por que, que ele não cresce, porque tem que ir buscar um colega de quarto, é uma missão chata que tem que ficar jogando... 8 horas por dia. A gente, não sei. Vamos deixar ele criança por assim, porque eu não tô com paciência pra fazer esse negócio, não. Vamos tentar escolher uma missão e focar nela, tá? Aqui. Use uma bancada de passatempo em uma festa. Até onde eu sei, essa Leti não tem nenhum passatempo. A gente vai chamar o Diego, né? Pra ir pra festa. Ih, o que, que é isso? Obrigada. Nem fiz nada, né? Eu sempre. Vamos encontrar uma festa. Comparecendo uma festa. 11 horas e 49 minutos de festa de boas. Quando o Aldo 99 ele ia entrar na festa e a Maria e a Cristi, mas alguém? Bancada de passatempo, vamos lá. Vai. Escolha aqui amada, amada. Ai meu Deus, amada, amada. Eu queria ouvir as pessoas quando elas comentam amada, que tipo em escrevendo fica engraçado. Agora quando você fala tipo Amada. Não consigo contar a entonação. Alguém me ajuda. Beleza. Missão concluída. o Ru. Dê três adesivos. Do, do, três adesivos. Dê um adesivo pra você. Casual. Não entendo esses adesivos também. Jogos sempre deixam confusa. Mario Kart, The Sims Mobile e o que mais? Vamos adicionando aí na conta. Agora a gente vem aqui nela e dá um, um caso. Nossa, gente, ela parece a Barbie. Ela tá deformada. Que braço pequeno. O que tá acontecendo? Por que, que ela é tão estranha? Dê seis adesivos, por quê? Tá, adesivo é chato e não sei pra que serve Nancy Byers <risos> Gente, eu encontrei a Nancy Byers No The Sims Mobile Eu quero adicionar a Nancy Byers aos meus contatos Cadê? Nancy. Nancy Nancy, adicionei E agora, como é que eu vou dar mais um adesivo? Vou pra casa e procurar outra pessoa No meio da rua, é assim que a gente vive Pera galera, vamos passear Ih, cliquei pra ir no trabalho Não, não era no trabalho, tá, tudo bom Vem cá, clica aqui na Isabe. E assim, tem meu nome, só que com Y. Ok, missão concluída. E sumiu. Olha isso aqui, que é complicada. Reforme a sua casa com três portas, janelas ou bancadas. Sabe que eu não vou fazer isso, mas é, não é agora. Porque eu não gosto de construir, não. Gente, a gente tá quase subindo de nível, tá? Vamos virar amigo da Nancy Byers. Cadê? Como que chama Nancy Byers pra alguma coisa? Nancy, vamos retornar à festa e falar com a Nancy. Escuta a música da festa. Tranquilo. Vamos chamar aqui nossa amiga Nancy. Ah, pera. Eu não tô ganhando XP por falar com essa pessoa aqui? Não. Não quero mais, então. Volta pra casa. Eu sério. Não sei o que fazer nesse jogo pra ganhar XP. É completar missão e só, né? Ganhe conhecimento de um idoso. E me dá um idoso, então. Eu leio tarô, minha filha. Eu também, tá? Tchau. Isso aqui é uma idosa? É. Cadê? Conhecimento. Como é que faz? Ela é uma idosa. Como é que eu faço? Não sei, não. Cara, meu filho fica parado aqui, ó. O Fred. Ele fica, tipo, existindo. Não tem nada pra fazer, eu vou ficar existindo. Tá, iniciei uma amizade e agora. Posso pedir conhecimento pra ele? Gente, Penélope é muito feia agora que eu vi. Gente, desiste de passar pro nível 19. Tudo que eu tô fazendo aqui não tá adiantando nada pra eu passar de nível, sério. Não sei o que tá havendo, não sei. Ai, ah, preciso concluir um evento de família com o um idoso, mas eu não tenho idoso na minha família, não sei não. Enfim, gente, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de curtir, e de comentar, porque daí eu trago mais vídeos desse mobile pra vocês. Móvel, não sei nem como é que eu falava, de tanto tempo que eu não posto vídeos nesse negócio. Muito obrigada por ter assistido até aqui, não esquece de se inscrever. Tchau!